É, meus amigos, dia 12 passou aí nós não tivemos o anúncio de Mortal Kombat 12 como nós esperamos aí ansiosamente, inclusive eu tinha até comentado no nosso último vídeo, cara, quando a gente falou sobre as mudanças lá no site, pra não levantarmos expectativas quanto a isso, porque... Era um evento para poder falar sobre o novo sistema de streaming e tal, então me parecia um tanto estranho eles pegarem um jogo específico né, e revelarem ali. Acabou que não aconteceu, mas já estão comentando aí na comunidade de Mortal Kombat afora que esse anúncio pode acontecer já na próxima semana, rapaz. Inclusive, alguns youtubers lá de fora, né, como o True Underdog, o Future Boy e tal, levantaram essas hipóteses aí. E nós vamos conversar sobre isso daqui no vídeo de hoje e eu vou trazer para vocês também algumas outras possibilidades de quando esse anúncio aí pode acontecer. Saudações deles, seu Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat, seguimos aí na espera de um Mortal Kombat 12 que sabemos que existe, pois o Zaslav lá, o chefão da Warner já confirmou, que vai ser lançado ainda esse ano, a não ser que ocorra um adiamento aí, não sei. Pode ser que não, porque o Suicide Squad já foi lá pra 2024, né? Inclusive, teve um anúncio oficial da Warner aí recentemente. Então vamos lá, meus amigos. Eu vou trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a conferir algumas coisas que rolaram aí nas últimas semanas. E vou trazer também pra vocês algumas datas específicas aqui de quando pode ocorrer esse anúncio, tá? Primeiramente, eu vou trazer aqui pra vocês esse tweet do Sonic Fox. Que, inclusive, esses youtubers, né, o True Underdog, eu acredito que o Future Boy Russo chegou a citar isso também, né, comentaram aí nos seus conteúdos recentes que o Sonic Fox, ele tinha mandado isso daqui no 7 de abril, falando que ele antecipava o um anúncio do Mortal Kombat 12 na próxima semana e eles levantaram até alguns argumentos como, por ele ser um pro player renomado, eles acreditam que ele pode ter sido convidado para poder testar alguma coisa já de antemão ali, acredito que ele já saiba sim qual que é o próximo jogo, só que, obviamente, como a gente bem sabe né, esses caras sempre assinam um termo de confidencialidade de forma que eles não possam revelar absolutamente nada do que eles estão fazendo, testando e tudo mais, eu acho que isso daqui foi uma espécie de tease mesmo dele ele falou na próxima semana no dia 7 de abril, e essa semana já foi essa do dia 12 né, que não aconteceu aí o anúncio, mas tem pessoas achando que pode ser aí já na próxima semana e tudo mais, eu puxei aqui algumas datas de lançamento dos jogos do Mortal Kombat né, pra gente poder dar uma conferida todo mundo junto, porque assim Inclusive, hoje, Mortal Kombat X está fazendo aniversário, né? Data do lançamento desse vídeo, é o 14 de abril. Meus parabéns aí, Mortal Kombat X, por nos trazer aí muitas alegrias, muitos rages. Tivemos corrida ali no jogo, tivemos um break que volta o jogo pro neutro que não tem no Mortal Kombat 11. Fazer o que, né? Mas, parabéns aí, Mortal Kombat X, muito merecido, é um jogo que nos divertiu bastante. E aí, falando com relação a datas aqui, tá? Porque tem muita gente falando aí na comunidade afora, Twitter, Reddit e tudo mais, que o jogo pode ser mostrado. Pra gente de alguma maneira No dia 19 de abril Que é o aniversário do Mortal Kombat 9 Como vocês podem ver aqui ó, 19 de abril de 2011 Que vai dar no meio da semana Alguns comentaram também Sobre ele ser revelado Na data de lançamento do Mortal Kombat 11 Que como vocês podem ver Tá aqui no dia 23 de abril só que essa data aqui, ó, do Mortal Kombat 11, ela cai num domingo, então eu acho pouquíssimo provável que eles anunciem um jogo novo no fim de semana sem nenhum evento previsto ou coisa para poder acontecer. Já o Mortal Kombat 9 aqui, ó, no April 19, né, no dia 19 de abril no caso, ele acontece numa quarta-feira. Eles poderiam simplesmente falar que vai ter uma revelação nesse dia aqui pra gente, sem nenhum evento grande, específico assim pra poder acontecer, e mostrarem pra nós. É uma possibilidade? É, embora eu ainda esteja bastante cético como eu estive lá com o evento de 12 de abril e a gente comentou no nosso último vídeo lá que a gente falou sobre as mudanças no site, né? O mês de abril, pessoal, continua sendo um palco propício pro anúncio do Mortal Kombat 12? Continua, sem dúvida, entendeu? Por conta dessas datas especiais que nós temos aqui todos os três jogos fazendo aniversário nesse mês de abril então acho que seria realmente algo muito legal deles fazerem mostrarem o um novo jogo aí para nós justamente em um mês tão especial pra franquia mas nós temos também no mês de maio, não podemos descartar essa possibilidade o nosso querido Combo Breaker 2023 que vai acontecer entre os dias 26 e 28 de maio e nós teremos lá campeonatos de jogos de luta como sempre incluindo o nosso querido Mortal Kombat 11 Ultimate no entanto, eu acho pouco provável também que isso aconteça no Combo Breaker, embora seja um palco muito propício por ser um campeonato de games de luta e tudo mais. Por quê, meus amigos? Nós já estaremos no final de maio e como eu tenho batido na tecla aqui no vídeo, eu acho que eles vão pegar um evento grande para poder fazer essa revelação pra gente. E sendo isso daqui no final de maio, nós temos um grande jogo também de luta chegando em breve aqui, bem próximo desse Combo Breaker, que é o Street Fighter 6 que chega na semana seguinte ao Combo Breaker. E tem uma coisa que ficou martelando na minha cabeça desde que o Ed Boon postou lá no seu Twitter há muito tempo atrás, ele disse que era o momento do Street Fighter VI Brilhar, tá? a galera do Street Fighter ali curtiu o seu momento ali do seu jogo que já tinha sido anunciado, detalhes estavam sendo divulgados pra gente e tudo mais, então assim, caso não aconteça o um anúncio em abril agora, como muita gente tá esperando que aconteça, né? Eu acho, tá pessoal, na minha humilde opinião, que eles podem acabar arrastando esse anúncio para um outro evento que vem depois aí ainda do lançamento do Street Fighter 6, que é a nossa querida Summer Game Fest, que acontece... No dia 8 de junho de 2023 Que antecede a nossa querida E3 Que foi cancelada, vocês sabem muito bem Disso daí, mas o Summer Game Fest É sim um grande evento Onde vai estar tá todo mundo de olho Que eles podem aproveitar a oportunidade E poder mostrar pra gente ali O Mortal Kombat 12 E é aquela parada, mano, algumas pessoas até imaginam Que eles poderiam mostrar pra gente esse jogo Na Evolution 2023 Ali eu já acho que tá um pouco tarde Pra eles mostrarem o game pra nós Visto que a previsão de lançamento dessa parada é pra esse ano ainda, de acordo com os Zaslav lá naquele evento dos investidores que a gente até cobriu aqui no canal pra vocês, né? Eu acredito que esse jogo possa ser lançado entre outubro e novembro pra nós, então eles precisam mostrar pra gente o quanto antes pra eles poderem ter alguns meses aí pra poder trabalhar no marketing do jogo, revelar personagens, trazer combatcasts e tudo mais. Então assim, o que nós temos de probabilidades são essas datas especiais do Mortal Kombat no caso, os dias 19 e 23 onde o Mortal Kombat 9 e o 11 fazem aniversário temos o Combo Breaker, que embora seja propício ali o palco para revelação de um novo jogo, acho que ali não vai acontecer porque vai estar tá bem próximo do lançamento de Street Fighter 6 e eu acredito que a Warner vai usar um evento maior, e nós temos por fim a Summer Game Fest no dia 8 de junho já depois do lançamento do Street Fighter 6, que também é um palco muito provável para eles Finalmente revelarem esse jogo Pra nós, e aí galera? O que, que vocês acham que vai acontecer? Pra vocês, quando é que vai vir esse anúncio do Mortal Kombat 12? Tem muita gente apostando ainda neste mês de abril para esse anúncio oficial. Espero que sim, mas caso não aconteça, eu acho que eles vão arrastar esse negócio até lá pra Summer Game Fest, a não ser que eles nos surpreendam aí com algum evento, tipo um State of Play, um Playstation Showcase ou algum outro tipo, né? Entre abril e maio aí, pra poder mostrar esse jogo pra nós, ou eles avisem que uma data X vai ter um anúncio bombado, para pra gente poder ficar de olho O que a gente sabe é que o Mortal Kombat 12 existe A parada é saber quando é que ele vai ser mostrado pra gente E agora eu quero muito saber a opinião de você aí, cara Como eu acabei de comentar Quando vocês acham que esse anúncio vai acontecer Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal eu Vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí Até mais e... Uemos, meus amigos mm